Vamos para mais uma live, vamos ver se está tudo funcionando certo, creio que sim, áudio testando. <risos> sim, tudo funcionando perfeitamente certinho. O que é isso aqui, cara? Entendi. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021. E vamos continuar com a nossa campanha aqui de Days Gone, cara. Days Gone, uh, muito bom o jogo. Estou na, na hora da, da serralheria, que eu é acho, se eu não me engano. É a maior horda do jogo, se eu não me engano. Não consegui passar. Tive que assistir um vídeo para ver se tinha algum esquema legal. Encontrei um esqueminha. Então, a gente vai assistir para ver como é que funciona. Isso aí vai dar certo, é claro, né? Uh, lembrando, cara, que você pode também se inscrever aqui na página, curtir a página, seguir a página, se quiser ajudar doando estrelinhas, se quiser ser um patrocinador da página, fique à vontade, te agradeço muito e isso me ajuda muito aqui na, divulga... aqui na divulgação do canal também, tá? E compartilhe com a turminha, tá bom? Live streaming sempre de segunda a quinta-feira, tá bom? Então é só ficar à vontade, é só procurar por Pixel Quebrado nas redes que eu estou em todas, tá bom? Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, é só procurar por Pixel Quebrado. Você vai me achar lá, ok? Já vai começar já, deixa eu só fazer um... Um break night aqui, cara. É... Eu não entendo isso aqui. Bom, deixa quieto. Deixa eu só mandar um Twitter aqui. E a gente já dá aquele start. bora lá. Vamos fazer o seguinte: v vamos jogar, cara? É bom, né? É bom a gente jogar porque aí cara, tem umas coisinhas aqui que eu não que eu Ai, ai. Será que é assim? Acho que é assim, né? Ué, não acho o bagulho, mano? Personaliza Ah, entendi. Vem aqui, vamos, vamos dar uma visoriada aqui. Quanto carrega a. Quanto carrega o game, cara. Eu tô na serraria Vou atrás dele Cuidado, Digo Lembra, ah. Tem uma horda crédito pra caralho Aqui sim Putz, tá onde? Valeu É ali, ó. É, eu fiz merda Ai, cara. Eu quero chegar no ponto lá, mano que o maluco falou Deixa eu morrer <risos> Deixa eu morrer é melhor, cara É muito melhor Não vai dar pra fazer o negócio, cara Não vai dar Ai, ai A gente tenta, né A gente tenta Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Como é que faz pra ir pra Cuidado, lá, mano? Chico. Lembra, tem. Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, eu lembro. Valeu, desliga. Acho que tô é por aqui, né? Vamos ver. Deixar os caras sair pulando, né? É melhor, né, cara? Ajuda aí, mano. Ajuda, ajuda nós, ajuda nós. É esse caminho aqui. ó. Essa é a verdade. É, o problema é que eu não tenho nada, pá. Pra... Eu preciso de uma garrafa de cerveja, um trapo, uma querosene. Nossa! 10 trapos, cara? Não, um trapo. Eu tenho 10, eu pedi um trapo Eu tenho 5 que... Ué, por que que não dá pra construir? Não, não, não, não Não, peraí, não tô entendendo Eu preciso 1 de cada Por que? Eu tenho 3 isso aqui filho pelo amor de deus Isso mesmo, cara. é O esquema é aqui mesmo. Ah, então vamos lá, cara. Vamos fazer o seguinte. Oxe. Cadê? Aqui. E aí, Marcos, beleza? Sim. Você. Beleza, Marcão? Tudo bom, cara? Salve. Vamos fazer o seguinte. Vamos atrair esses maluquetes aqui, mano. Deixa eu ver. O problema é que é o seguinte, mano. Tem que vir por aqui, ó. Deixa eu ver. Qual que é o caminho? O caminho é esse aqui, né? Vamos lá, vamos correr aqui, ó. Seguinte, aqui. Aqui. Pra cá. Tá, vamos ver se dá certo? Estou bem, cara. Tô bem, graças a Deus. Tudo de boa aí com você. Como é, como é que tá a vossa... A vossa parceria. Obrigado pela presença, brother. Valeu. Não esquece de seguir a página, se você não é um... Seguidor aí pra dar aquela fortalecida, né? Os maluco corre. Cadê os fita? Os caras não veio, velho. Como é que eu vou trazer isso? Mano... Vamos dar uma bisoiada aqui para ver se tem alguma coisa para pegar. Eu vou precisar. Tô sem cano. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisinha pra atrair esses... esses, esses malucão, hein. O bom é que assim, tem... Bastante lugar pra ir, né. Cheguei, meu amigo. Desculpa a demora. Fala, Otávio. Como é que você tá, mano? Beleza? Imagina. Demorou, não. Comecei agora. Vamos lá, Otávio. Já descobri o um esquema pra passar essa horda aqui, hein, cara. É. Não, isso aqui. Eu não tô. Tá um calor do caramba aqui, cara. Isso aqui... Precisaria de uns bagulho aqui, cara. Vamos então, fazer o seguinte, vai, vamos atrair esses caras pra cá, vai. Tô bem, cara. Graças a Deus. Tudo na medida do possível. Indo tranquilo. Daquele jeito, né? Sobrevivendo, né? Mano, eu precisaria de mais munição, cara. Meteu louco aqui. Eu preciso colocar umas armadilhas. Pior que só foi muito longe. esses maluquete, vai Caraca, ferrou Essa lazarenta Puta, os caras estão vindo pro caminho que eu ia, mano. O cara subiu aqui. Ah, não é possível. Ah, não. Ah, mentira. Mano, claro, fica à vontade. Ah, não, não tem sentido. Cara, os caras, mano, como que foi feito? Mano, fiz exatamente igual, cara. Claro, vamos lá, manda aí. Nada, tá coisa errada, né? é só falando, cara. Eu só faço coisa errada. Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Dico. Lembra, tem... Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, eu não lembro. Valeu, desliga. É, mas que? Sabe o louco? O louco? caralho o holofote lá do, que fica lá, aquele holofote que fica ali ó, mas é longe pra caralho. Mano, que sacanagem, eu fiz igual. Vamos tentar de novo, só pra ver. Chato esquentou, hein? Ah, peguei fogo, mano. Cara, não é possível. Mano. Não tô entendendo Cara, não é possível, tem que ter como mano, O maluco fez exatamente o que eu tô fazendo Os... Nenhum zumbi subiu ali em cima Funciona assim, o cenário utiliza a capacidade Eu tô na serraria Vou atrás dele mas se eu tirar nos, nos alto falante vai vai fazer eu o quê? Tenho... Qual que é qual que é a diferença uma do grande pra caralho aqui? Sim, Valeu. No mapa? O que, que tem no mapa? Ai caraca. O que, que tem aqui no mapa? Mano, tem um túnel aí próximo que tem vários itens. A gente pode dar uma olhada que tem. Eles. Eles não estão ficando.. Hum, bom, então eu sei onde tem o ato-falante. cara, mas tá longe pra caramba. No túnel tem vários. No turno eles vêm muitos, não dá pra matar Ah não, sim, pelo barulho eu sei Isso aí eu já Já manjei, já Cara, mas mano, eu tô fazendo exatamente o que o eu... O vídeo que eu vi, cara Tem dois alto-falantes da Nero aqui, né? Eu não tenho bomba, né, cara? Deixa eu ver se tem bomba aqui. Bomba remota. Ó, dá pra pôr uma aqui. Dá um pipoco. outra aqui para pra ver se dá uma brisa regiane fala regiane tudo bem olha filho <risos> cara é o seguinte vamos lá vamos lá vamos lá que era é o seguinte ó tem aqui eita nós não, não filho Quietinho, né? Boa noite. Opa. Oi, boa noite. Você tá bem? Bem. É. Regiane, né? Amo esse jogo. Esse jogo é muito bom. O problema é que tá em aqui, hein? Aqui, o malucão aqui, ó. Tá... Oxê! Apertei o botão errado. Toma. Ah, não vai parar de vir aqui, o, o tá Brisa, mano. Me deixa em paz, cara. Fica escondidinho aqui, vai. para tentar tirar no, no Zolofote ali. Foto-falante, né? Mano, não dá para pegar daqui. Muito bom. Sou de Campinas, interior de São Paulo. Deve estar tá calor aí, hein? Aqui em São Paulo tá aqui. Eu tô, tô na região central aqui, tá? Calor demais. Cara, tem um aqui, se eu não me engano. Ah, fiz muita coisa. Nossa, fiz coisa pra caramba. É, aqui também tá muito calor aqui. Cara, mano, pera aí, como é que é? Você sabe como usar as bombas? Sei. Eles ficam. Mano! você tá falando que eu tenho que destruir os... Os alto-falante, né? O problema é que, cara, tá no meio desses malucos aqui, os alto-falante, ó. Oxe, cadê o um silenciador, mano? Não tem mais. Você sabe como manter matei eles? Pode, pode, pode falar, cara Eu, não, me, eu não, me, não digo de spoiler, não Tá, vamos fazer o seguinte Vamos dar a volta Não, mas pera aí Por que, que você quer que eu atraia os caras? Por que, que você quer que eu atraia os caras Por um único local lá, Otávio? Porque a intenção é vir pra cá ó. A intenção é esses sem vergonha vir por aqui Tem uma aqui enchendo o saco, né? A intenção é esses caras virem pra cá e ficar tudo amontoado num, num, num lugar só, igual no vídeo. Não tem sentido esses malucos tá fazendo... Né, o alto-falante da Nero é esse aqui, né? Então os alto-falantes não deixa Como é que é? Ah, eu fiz as. Ah, entendi! Então, mas assim, ó. Eu, eu destruí nos alto-falantes, é, eles vão ficar concentrados lá na... Entendeu? Ó, eles estão ali dentro, ali do, do lance da Nero, né? Eu não queria entrar lá, mano. Acho que é por aqui, né? Não é possível que eu vou ter que ficar nessa live inteira desse jeito, mano. Ali, ó. Eles estão tudo ali, ó. Ah... Ai, caraca! Tem que ter um jeito de matar esses caras, não é possível. Esses caras são espertos. Como é que zumbi pode ser esperto? Fala pra mim, cara. Eu tô vendo mais um negócio da Nero, né? Tá falando ali naquela naquela guarita ali, ó. O problema é que a guarita tá longe e não dá pra ver o negócio. Se eu for pro outro Mano, não vou jogar <risos> Pelo chat é muito ruim explicar Verdade Tá na serralheria Tô sim, Rodrigo Cara, eu vou jogar os ursinhos carinhosos, mano Vamos, vamos, vamos Vamos dar a volta, vai Ver se eu consigo atirar naquela mano, é um absurdo ele não subir aqui também né pelo amor de deus né ajuda, ajuda nós ah, os malucos já me viram né? ali tem uma guarda e, ó, vamos dar uma volta por trás aqui ah, não sei porque eu insisto em jogar esses jogos que é, que é embaçado, cara. Mas é muito louco. Ó, oh, aqui também não tem nenhum esquema aqui dentro, mano. Deixa eu ver. Ó, oh, não tem nem mais. Oh, aqui podia ser um esquema, né? Joga todo mundo aqui dentro. Bota fogo. O que é isso aqui? Uma armadilha, né? Eu, eu sonho que tô... O quê? Eu correndo, atirando nele, colocando bomba no caminho. Essa ordem é maior. É, Otávio, eu tô ligado, mano. E pior que tem que passar passar ela, né, mano. Como é que é? Eu sonho que tô... Mandando... Matando muito zumbi. Mas vou te falar. Aqui no centro de, no centro de São Paulo tem um monte de zumbi, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Ele já me vira ali, ó. corre, corre, sai pulando, vamos sair pulando aqui. é A última para você fazer, cuidado aí. Olha ali, ó, um monte de malucão ali, ó, na Rave ali, ó, lá, ó, viu ali? Aqui! Pega! Ah! Não acredito! Pelo amor, filho! Eu vou ficar aqui 10 anos, não é possível Ai, cara Bom, coloquei duas bombas ali, né Ah, vamos lá trair esses caras Vai, se morrer, mano Vai ter que ir na tentativa mesmo, vamos lá, vai Cadê o bagulho da Nero que tá falando? Pode ser útil. Outro microgravador da Nero. Bom, não sei se quer soltar isso. Sai do bagulho aqui, né? par de fita ali, ó Ai, caraca Tá vindo, hein? Tinha seis anos pra matar. Como é que eu vou atrair esses caras, mano? É, isso aí é bom também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou morrer... Quando eles se agruparam em vários, eu ativei as bombas. Tenta fazer isso aqui. Não dá para colocar as. Eu não, acho que não tenho bomba tratora. É bomba de proximidade, cara. cara. Eu posso colocar uma aqui, ó. Eu tenho que chamar os caras para vir para cá, mano. Outra tura, tem assim, sim. Só que assim, vamos. Só no seu mapinha aí no. Né? O quê? No mapa aqui? No canto aqui? Como assim? Não entendi. Permine a hora. Ah, detesto cair, cara. Mata muito, né? Lá vem. <risos> lá vem nada. Ai, Mas vamos lá, véio. vamos chegar mais próximo. contra esses caras. Vai. Morreu, morreu. Começa de novo. Esquentou, hein? Corta, corta, corta. Os fedorentos vêm por todo lado, né? Sobe aí, meu rei. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Bosta. Eu tô me queimando. Cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Ah, já é. Assim, esse... Assim, eu não fiz outra, outras... Outras... Como é que fala? É, outras tentativas de como matar. Mas eu acho que essa é a melhor. Por quê? Você tem que controlar. Assim, tem que... Eles não, não podem se amontoar muito, tá ligado? Cara, mas não tem sentido. Porque... O vídeo que eu vi, eles não fazem isso, cara. Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Dico. Lembra? Tem. Tem uma horda grande para caralho aqui? Sim, não lembro. Valeu. Desligo. no Leite, Falken. Ah! Sabe como eu tô quebrando o controle aqui, cara Acho que eu vou perder o controle do Playstation Vai, filho Olha, eu, não consigo. Oh, eu tô tão nervoso que eu não consigo nem selecionar aqui É, pode ser, pode ser. Mas eu tô no fácil, fa... acho que eu tô no fácil também, cara. Se eu não me engano, viu? Se eu não me engano. Ah, não acredito que eu não vou conseguir passar esse negócio hoje, cara. Meu, e olha, eu, vou... eu vi esse vídeo ontem, tá ligado? E eu quis. Meia noite eu quis. Falei, meu, vou ligar o videogame pra passar essa ordem aí. Meu Deus do céu. Eu tô na serraria, vou atrás de. Cuidado, Dico. Lembra, tem. Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, é. Não é. valeu. Testei. Ó, isso aí é tudo os cara do Leodona. Do... Toma água que relaxa. Meu, olha a mão. O controle tá. A água acho que não vai resolver, não. Deixa, deixa esvaziar um pouco, que eu vou chamar os caras. Vou colocar umas minas aqui, ó. Essas armadilhas aqui, né? Não é mina, né? É, mina de proximidade, né? Eu não tenho material suficiente. Opa, aqui eu tenho. Molotov já tem, já. Aqui já tem também. Não, filho, não é essa, é essa daqui. Resolvido. Vou tentar mais uma aqui. Não a gente deixa eu pra próxima live. Só pra ver o que, que dá. Não, Oh, mas é um analfa, é esse aqui filho. Ai, bosta Granada. Aí, sobe aí Menino, ô filho, Jesus, abençoa Esse menino, que não consegue pular O um negócio Né? É, tem que ir mesmo para não enfartar. infartar. aqui, né? Não tem um Knight do jeito que você fala. Não tem um break night pra matar aqui, ó. Um barrilzinho, um fósforo, um chinelo. Misericórdia. Tá. Então tá bom. Aqui eu não detonei as minas, né? Tá aqui a mina. Detonou. Detonou. Boba remota. Então, aqui, aqui que o bicho tá pegando. Vamos colocar uma aqui. Nossa, colocou no meio da pauleira aqui. Ele já salvou a mulher dele? Já. Não, ainda não. Tem que fazer isso aqui. Na verdade, eu nem salvaria ela, viu? É, menina xarope, meu. Mal, maltratou ele no, quando ele encontrou. Fez pouco caso. Sei lá. Eu não curti a atitude dela, não. Ah... Sobe, filho! Por que, que você abaixou, meu, meu rei? Os malucos tá vindo, hein? A filha do pão. Olha, olha a cara desse aqui. Olha a cara desse aqui. Ixi, filho, esse aqui tá com corona. Não sei. Não fala não, não fala não, que eu não sei. Olha o na, olha a cara desse aqui. Olha, olha esse aqui, olha Stark que morreu, olha que zumbi sem vergonha. Olha isso aqui. Tá vindo mais nego aí, ó. Tá vindo os maluquete aí. Cadê os fita-brisa? Tem nego aqui dentro, né? Fumando baseado, né? Quer ver? Aqui, ó. Os vagabundos, seus vagabundos. que eu é o pariu eu não posso falar para não por aqui né De Bolsonaro. É. Olha, olha, olha aqui olha, Tá até americano ó. Tá no sapatinho cara. Ah, eu vou ter que fazer isso aqui offline, mano para tentar ver se eu consigo Um bom desempenho aqui né? Vou ter que bolar algumas estratégias porque Eu sei que vocês devem estar tá com a paciência zero aí, né? Só tenho noventa e cinco bullets. Não, tem... tem que ter um jeito, pô. Não é possível. Eu preciso colocar umas armadilhas Mano, por que que eu joguei isso, seu Tonto, é, é isso aqui, ó Ah, é isso mesmo, tá certo O resultado dele? De hum. quem? Onde é que está o outro? O outro... Chave esquentou, hein? Bora lá! Bora lá! Filha de madeira, corta a corta, corta a Pra quê? Não faz nada? Não adianta essas. Essa, essa, como é que fala? Essas. Ah, essas armadilhas não funcionam nada. Essas, essas de madeira. Aqui, ó, tem uns caras aqui, mano. cara subiu aqui, esse, esse... Ó, oh, olha o pé desse aqui, cara. Da onde eles vieram aqui desse lado? Se eu cortasse isso aqui, eu tinha me ferrado. Eu não posso cortar isso aqui. É... O, cara na... o cara no vídeo falou, mano. Jesus. Não, eu só tenho 12 de munição. Aqui, ó. Ai, que ponto... Olha que maravilha. Então, olha os caras aí. Vamos subir aqui. Vamos subir de novo aqui no, no lugar que você fica. Olha que maravilha. Sobe aí, filho. Filho, por que, que você abaixou? Fala, fala. Vamos ver, ver na sua cara, rapaz. isso aqui? Ó, o ataque tá aqui, ó. Da onde que tá vindo esses malucos desse lado aqui? Ah, já acabou a munição, já é, já, já. Foi tudo do vinagre, já. Deve ter uns caras aqui, ó. Tô até com dor de estômago já. Devia ter munição aqui, né? Não tem, né? Cara, não tem um lugar para ficar aqui, cara? Eu conheci esses caras... Da agonia. Nossa, você tá maluco, cara? Tô suando pra caramba aqui. Nervoso. Aí, sobe aqui. Não tem, não tem um lugar top pra ficar, cara? Teve um. Teve um. <risos> teve um telespectador que falou assim: Se joga na água. Aí eu me joguei e morri. Não, sabe? É, eu não sabia também, né? o que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Olha que isso aqui é um canal, hein? Porque, na teoria, eles teriam que vir tudo por aqui. Certo? Na teoria. Porque os caras... Não, pelo amor de Deus. Os caras não vão voar. Os caras não vão subir aqui. Ajuda o pai. Zumbi voando aí tá de brincadeira. Eu, olha que eu já assisti as piranhas voadoras. Mas não... Hum, aí não tem porquê. Deixa eu ver se eu, se eu acho... Não era pra ativar isso aqui, filho. Por que que eles estão ali? Cadê a... Cadê a. Pois. As minas não deram conta, eu tô arrebento. E aí, Douglas? Beleza, cara. Eu vou fazer o seguinte: eu vou. Eu vou atrair esses. esses maluquete. Só uma pergunta que eu não sei. Eu não sei. Se eu colocar as minas, eu me explodo? Porque eu tô afim de colocar as minas por aqui Encher esse bagulho de mina E ir lá chamar os... Os mano lá Vamos ver, vou esperar alguém responder Pra eu saber se dá pra fazer isso Eu acho que eu não me explodo, né? Olha, aqui é um... Aqui é legal, aqui, cara. que eu acho que aqui dá... Aqui dá um caldo. Como é que eu chego aqui? Paz, quer que pesquise aqui pra ti. Não, não, Douglas. Oh, pelo amor de Deus. Não... Não, não precisa perder tempo, não, cara. Vamos fazer um teste. Se morrer, morreu. Quer ver, ó. Pera aí. Rapaz, ah, já que eu não tenho mais... Aí, Douglas, eu não tenho mina mais, cara. Eita, mas, mas abençoa esse fio. A narfa que não sabe fazer as coisas e gasta os negócios, Olha aí. Ah, vou Não tem as minas aqui. As minas, né? Sei não. Não, é, é... Eu não tenho mina. Eu tenho só bomba remota. Aí, ó. Já, já, já ia morrer, tá vendo? Como é que sobe aqui? É aqui. Aqui. Então, ó, um pomo aqui, outra aqui. É que uma não, não pode ficar perto da outra, né? Essas bombas aqui são. Essas bombas são umas porcaria, cara. outro aqui vai atrás o zumbis, daí coloca a bomba remota e já era isso é isso que eu vou fazer é só preciso lembrar do caminho aqui cara e oh, eu não tenho ah, não não vou morrer não dá, não dá eu não tenho nada de munição e Jesus abençoa e a gente consegue eu vou tentar apanhar a munição naquelas casas ali ó naquelas cabaninhas do sítio do pica-pau amarelo ali vamos ver se mano o controle tá quebrando não é possível o cara não tá virando se eu não quebrei o controle hoje aí ó tá girando devagar acho que eu não quebrei não né só faltava não tem dinheiro pra comprar outro não né? e não tem nada de munição aqui ops que é isso vamos lá. Olha isso aqui, isso aqui fecha. Tem um safado rodando aqui, né? É dois. só vai ficar aí. Deixa eu ir naquela casa mesmo. Putz, se morrer, qualquer coisa começa de novo com essa estratégia. De... É, com certeza. Só quero ver se vai dar certo isso. Vamos só atrair os caras lá pra ver, se... pra ver se dá certo, que aí é uma, uma estratégia boa. Aqui não adianta, ó. Esses lugares assim não adianta que os zumbis passam. Eles, Bom, zumbi zumbi voa, né, esse jogo, né? É, não tem munição. Que maravilha. Parabéns para nós. Vamos atrair eles, então? Vamos lá? Aí a gente encerra a live de hoje e volta amanhã para ver se consegue fazer. Aí antes de começar, eu vou tentar capturar. Apesar que ele já tava cheio, né? Nossa, não tem uma caixa de... de, de... Meu Deus, voltei, vi, tá difícil. Aí fala, Otávio, tô quase virando seguidor pela agonia. Quero ver tu matando zumbis. Ó, oh, não, você tem que não. não. Segue a página, pô? opa, fica com nós. Se você curtir, é claro, né? Vamos lá chamar eles e vamos ver o que dá. Só pra ver se dá certo essa estratégia aí. Ô, Otávio. A gente achou uma estratégia aqui, cara. Será que vai dar certo? Vamos ver. Eu só preciso lembrar como que chega lá. Vamos lá. Sobe a escada. Seguir pela sofrência. Merece. <risos> Valeu, Douglas. Obrigado, cara. Seja bem-vindo. Uh, sobe a escada. Sobe, sobe, sobe, sobe. Tá. Então, beleza. Bora lá chamar os os defuntos. Essa mina aqui. Ah não, esse aqui é o. Esqueci o nome dele. Celery. Vai falar Cérebro. Oi Marta, tudo bom? Vamos chamar aqui o meu atrator. Vamos pegar uma bombinha ali de. bombinha de. de 10, como a gente falava, né? São muitos. São muitos! Vamos ver se dá. Tinha que vir o resto, né? Ah, não vem ninguém. Eu acho que os caras não vêm, mano. Corre! Pô, que pudega, né? Não vieram. Muito longe. Quando você mata uma boa parte, vai até a moto e salva pra você continuar do campo. Boa! Putz grila, boa. Vou fazer isso agora. Mas eu vou caba... mas eu vou começar sem munição, mano. Nossa, que dica valiosa essa, hein? Vou começar a ser munição. Aí vai ferrar tudo. Eu queria atrair esses caras... Filhos da mãe, cara Não vieram, hein Os bichos é esperto Como é que pode, né? Zumbi pensa, né? Se a gente não consegue pensar Eita Cadê os caboclos? Tá tudo aqui, né? Rodando aqui, ó Vai começar tudo de novo? Isso que é tenso. Aqui? Não vieram porque tu vê no gás. Verdade, tem razão. Eu vou... É... Só que eu não quero atrair esses caras aqui não, mano. Eu quero atrair uma leva mesmo. Eu quero atrair a fila do pão. se quer que ele vai se machucar? Vamos ver. É verdade. Nossa, que tenso vai fazer isso, em Douglas. Caraca, mano. Se eu errar um passo, já era. Porra, filho. Tá ruim. Eu vou chamar de novo. Deixa esses malucão perdido ir pra lá. O problema é que também, se marcar... Se chamar e ficar... Ai! Eita. Se ficar muito próximo, eu não consigo... Eu não consigo... Sabe o holofote que tá saindo o som de gente falando lá no negócio do nerd? Sei. Mas eu já matei um, só que eu não consigo chegar lá, Otávio. Aqui eu já peguei esse aqui, ó. Vamos atrair, vai. Agora esse é cara tá vindo em peso, hein? Nem tô correndo ó Vou dar uma corridinha só pra ver Eita Olha lá, tá vindo, hein Bora lá Tá até um acelero no coração aqui, mano Ai, caraca Ver se vai dar certo. Ah, você tá de brincadeira. Não, não é possível. Ah, não acredito. Então vai, morre tudo. Vai. Pau. Pau. Mais Pau. um. Pau. Não, não é. Não, não, não, não cara. Não. o céu. Meu, por onde esses bichos tava subindo, meu rei? Não. Eu tô sem palavras Porque, cara baita de uma estratégia dessa Um lugar que, teoricamente Mano, os bichos estavam voando Não é tá possível Lembra, tem... Tem uma horda grande pra Cadê aqui? isso? Fala, Yuri Beleza Não, não tem, não tem sentido não. Pelo amor de Deus, cara Tentar com o chinelo nesses quero não, Eu quero ver. Vou pro YouTube pesquisar. Não, o Douglas, a estratégia... Eu vou te mostrar, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse lugar aqui, ó? Isso aqui, ó. Esse lugar aqui. O que eu vi no YouTube, o cara sobe aqui. Nesse montarel de... de, de, de nesse montarel aqui, ó. E aí o cara vai controlando os caras. Ele vai matando os caras por aqui, mano. Os caras não sobem. Nele e não sobe aqui, ó Essa é a melhor estratégia que eu vi Mas, Otávio, não tem sentido, mano O cara, os bichos... Mano, eu preciso ver a altura disso Mano, isso aqui é a World, R... World Z, né? Onde é que tá isso aí? Tem que ter um esquema Tem que ter um esquema não eles sobem, realmente Mas é muito alto, Cadê? Ah, mano. Ai, caraca. Ai. Ixi. Vou morrer. Vai, filho. Vai, filho. Morri. Morri. Ah! Pera aí, mano. Ixi, já era. É. Me vira. Sobe, filho! Em nome de Jesus. Pera aí, que eu já, já, aí que eu já respondo vocês. Já. Pera aí. Usar aqui. Toca fogo. Toca fogo no teu redor. É, eu fiz isso, mas morri, Jairlan. Eu vi esse vídeo. É, então. O cara fica aqui, nesse lugar, e os bichos não sobem. E aí eu fiz isso. E eu me botei fogo em mim mesmo. Não é o fim da picada esse bagulho, mano? Pera aí. Deixa eu jogar um atrator aqui, ó. Acho que ish, tá muito longe. Mais um, só pra ver se os bichos vão. O cara não vem aqui, esses bando de lixo. Velho, Tinha um outro barril aqui, não tinha, mano. Eles sobem por aqui, mano. Que absurdo, filhos da mãe. There won't loud for me. тилис Eles sobem aqui, mano. Que raça desgramento, hein. Olha só, cara. Se eu não consigo... Mano, não, não mexe nada, né? Na parte de Zimbabue, né? E Mas tá longe a moto, né? Deixa eu ver. Tem, tem munição nela, sim. Cara, nossa, mano. Tá complicado, velho. Eu, você vê que eu não tô nem falando muito, né? Muito nervoso. Fui muito nervoso, mano. Não, filho. Sai da motinha. Isso, aperta o Vamos salvar aqui, ó Otávio Ótima dica, meu rei Ótima dica Só que é o seguinte Eu vou deixar para amanhã isso aqui, cara v não, não, Vamos Vamos atrair os caras, vai Pra gente morrer, vai Pra morrer Oxe Ah, tá de brincadeira que tem esses Putz Mano, esse cara é muito chato, cara Cadê o Fedorento? Ai caraca! Vou ver se. se eu vou ver se esse se dá esse esquema com ele. Parabéns, não fez nada. Cadê o cara? Até que mato fácil, cara. Uh. Vamos lá. Matrai os fita night. Uh. Tem que trabalhar amanhã, cara. Não posso ficar até tarde aqui, não. Vem todo mundo, seus filhos da mãe. jeito vai acabar todos. Seria bom, né? É, melhor deixar para amanhã, né? Vamos lá salvar. Deixar assim. Porque, cara, já tá muito tarde, velho. céu ver se tem mais munição na mão, acho que não tem mais né, tem mais um pouco, tem mais uma carga, vamos salvar, deixa aqui vamos deixar pra amanhã, né bom turma, vou encerrando por aqui cara, quero agradecer muito muito a ajuda de todos vocês muito obrigado aos novos seguidores amanhã continuaremos deste jeito aqui, eu vou olhar mais uns vídeos e tal, pra ver se eu consigo ter alguma estratégia é... cara, porque eu quero passar isso aqui, mano, pelo amor de Deus pelo, pelo amor de Deus, né Tá bom gente vou indo nessa muito obrigado valeu mesmo pela dica de todos vocês amanhã estamos de volta aqui no mesmo canal a partir das 9 horas beleza mas oito e meia 9 horas tá bom não esqueça de ativar a notificação lá e notify que aí você fica sabendo tá bom viu vídeo do BRK jogando essa missão é eu não vi o dele cara eu vi outro valeu Jane obrigado fica com Deus você também fica com Deus eu vi outro. Eu vi três vídeos, mano. A melhor, a melhor estratégia foi esse lugar que eu tô indo, cara. Mas, né, vamos ver outros aí, tá bom? Valeu, Otavião. Obrigado pela força. Valeu todo mundo, todos vocês. Gente, forte abraço. Fui. Valeu, galera. Obrigado.